Opa, e aí, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou o Jason Ramos, conhecido aqui na internet como Mico. E hoje eu vou ensinar você a fazer um suporte, um estabilizador de câmera. No caso, essas câmeras DSLR, ele é utilizado para imagens em movimento, imagens em que a pessoa está se movimentando. E para fazer esse suporte é muito simples, você vai precisar de um cano de PVC, 3 quartos. Você também vai precisar de dois joelhos ou cotovelos, eu não sei como é que é chamado aí na sua região. E, também no mesmo tamanho do cano, 3 quartos, um T e três tampões. E um parafuso 1 um quarto, com uma polca. E se você quiser dar um acabamento mais profissional, seu suporte, você pode comprar uma lixa e também uma tinta, no caso, eu fiz preta, para deixar mais discreto. Você pode comprar da sua preferência. Bom, primeiramente você vai pegar o seu pão de PVC e vai cortar em quatro pedaços de 15 centímetros e um pedaço menor de mais ou menos 5 centímetros. Depois você pega a lixa e lixa peça por peça para na hora que você for pintar a tinta empregar melhor. Depois de lixar peça por peça, basta você ir lá com os sprayzinho, e pintar todas as peças. Essas tintas de spray ela tem uma secagem mais rápida, então eu esperei mais ou menos umas duas horas, uma hora só para ter certeza que estava bem seco ali, não manchar nada. Aí eu já comecei a montar. Depois da tinta secar, você vai pegar o primeiro tampão e vai fazer um furo no centro dele, onde a gente vai passar o parafuso que vai ser encaixado a câmera. Depois, você vai pegar nesse tampão e já colocar no pedaço menor de cano, que você cortou de 5 cm. Aí você já vai ter pronto o seu, a sua base né, para encaixar a câmera. Para as peças encaixarem melhor, ficar mais apertado, mais firme. Você pode precisar de algum auxílio de um martelo ou uma marreta, eu recomendo uma marreta daquelas emborrachada. No caso eu não tinha, eu usei o martelo mesmo. Aí você já pode montar então o resto de suporte da forma como eu estou mostrando aí. Depois de montado, o seu suporte, estabilizador de câmera, vai ficar assim. Aí você vai ver agora uma imagem com o estabilizador, no caso esse suporte que nós fizemos, e sem, no caso segurando apenas com a mão, para você ver a diferença que é. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para mais dicas, assim, de tutoriais da vida e tudo mais. E se você fizer esse suporte, você pode postar lá nas suas redes sociais e me marcar no arroba Mico das Galáxias. E eu vou estar tá, aí conferir para ver se você fez direitinho. Então tá, é isso aí. Falou, pessoal. Fui.